Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde me nos autismo, surdez e viagens. Hoje vamos falar da síndrome do impostor. Você já ouviu falar dessa síndrome? Ah, ninguém merece. Eu antes vou falar pra você o seguinte, se você tá assistindo a esse vídeo antes do dia 10 de novembro de 2019 Você tem a chance de ter um exemplar do no Feminino para chamar de seu Tá correndo lá no meu Instagram, vitamina maluca, o sorteio de um exemplar As regras estão todas lá e se você tiver interesse, meu, vai lá e cumpre tudo certinho Pra não termos problemas no dia do sorteio ah, mas eu sou homem, não tenho interesse em autismo feminino Caro colega, pra falar de autismo feminino, por óbvio, ela comenta o autismo masculino para mostrar as diferenças e aquilo que nós somos iguais Então é um livro que interessa e que acrescenta a todos, tá bom? Bora lá falar da síndrome do impostor, o que, que é isso? meu a síndrome do impostor é aquela síndrome quando você acha que você não merece o que você está recebendo que você está enganando as pessoas que você é uma fraude e eu já tive isso nossa na época em que eu trabalhava eu tinha altas crises de síndrome do impostor em especial junto ali perto da minha época da tpm era um período onde eu tinha que me segurar para não correr lá no RH e falar assim, olha, por favor, eu quero ser demitida, eu quero pedir demissão, porque antes que vocês descubram que eu sou uma fraude, eu mesma já quero avisar que eu sou uma fraude e eu não sei nada e eu estou enganando todo mundo aqui. Alô? Não era assim, entendeu? Eu era uma funcionária realmente muito boa, muito comprometida e que, na real... Eu fui tendo a minha autoestima em relação ao meu trabalho, ao resultado do meu trabalho, pelo chefe imediato que eu tinha. Então, muitas vezes, ele querendo me pressionar a fazer uma coisa muito melhor do que aquilo que já estava feito, ele falava assim, ah, não está bom, precisa refazer. E eu enlouquecia, eu queria tanto ser uma funcionária boa, que daí o que eu fazia? Eu ia lá e refazia tudo de novo num padrão muito acima do que já estava, sendo que sempre esteve num padrão bom, entendeu? E aquilo começou a ter um alto custo, porque querendo ou não, eu tinha que trabalhar até na minha hora de folga, eu levava trabalho pra casa, que eu não estava nem sendo remunerada, para atender as, essas expectativas. Sendo que eu deveria ter perguntado pra ele, e hoje eu entendo, o que não está bom? O que você quer que mude? E não falar, ah, então não tá bom, vou lá e vou refazer tudo de novo. Não existe isso. É. A minha dica é, se você tá numa relação onde você tá trabalhando muito mais do que as pessoas do seu entorno onde você está sendo cobrada muito mais do que os outros, alguma coisa está errada e você precisa buscar ajuda, porque não é legal isso. Isso tem um custo que ali na hora parece que é pouco, ah, e o que, que custa eu perder esse fim de semana para fazer um pouquinho melhor? Só que isso vai virando uma bola de neve. A hora que você vê você está tão envolvido naquilo, que você não tem mais vida. E eu falo por mim mesma. O dia que eu fui demitida, que foi o pior dia da minha vida, assim, uma coisa surreal, porque eu não esperava, tem um episódio falando disso, e outro dia eu posso falar disso, mas não hoje. Hoje eu vejo, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu voltei a poder viver a minha vida. Porque antes eu só trabalhava e pensava que eu podia melhorar para o meu trabalho, entendeu? E isso não é uma vida, não é. A síndrome do impostor, cada vez que ela vinha, ela voltava com uma intensidade maior E eu ficando com a minha autoestima ali no meu ambiente de trabalho meio abalada Era bem horrível de passar por ela Até que a minha irmã, que é psicóloga, psicóloga e assistente social E é uma pessoa que super me conhece bem Ela me deu uma ideia que foi o que salvou E foi muito bom E eu vou dividir com vocês agora ela falou assim, Vanessa, você sabe que você é uma funcionária boa e você tem várias evidências disso. E era verdade, eu tinha já recebido prêmios, reconhecimento, cartinhas, várias coisas, elogios, e-mails elogi... elogiosos, sabe assim, o que, que ela falou? Vá, pega tudo isso que você fez tem de comprovação de que as coisas que você fez foi legal e valeu o seu esforço e você realmente é uma funcionária boa e comprometida e coloca em um caderno, vai colando e toda vez que você achar que você é uma fraude, ou seja, a crise do impostor der as caras você vai lá, abre esse caderno e vê que você realmente está onde você está porque você merece e ó, foi muito bom isso foi muito bom. E por que, que eu tô falando disso agora? Eu tô falando disso agora porque eu quero que mais e mais pessoas tenham no seu ambiente de trabalho um ambiente adequado, porque a gente, enquanto pessoas autistas, a gente tem uma mania exacerbada de perfeição, uma vontade de que tudo esteja perfeito nos mais mínimos detalhes, que isso pode acabar afogando a gente, entendeu? A gente começa a entrar nessa maré de perfeição e a vida vai passando e você fica nessa. Eu quero, então, que você pare e reflita. Você está fazendo muito mais do que é o necessário? E por que você está fazendo isso? Entendeu? Eu desejo a todos... Uma vida longa, leve, feliz, sem crises e que até o próximo vídeo você tenha uma semana maravilhosa, tá bom? Não deixa de curtir, compartilhar e comenta aí, tá bom? Eu quero saber, será que só eu que tinha essa história de crise do impostor? Acho que não, né? Até mais!